Fala pessoal, aqui do canal Mais Notícias, tudo bem com vocês? Bora aí para mais duas notícias aí no vídeo de hoje. É... Notícia muito triste aí, para ser sincero para vocês. É... A gente não esperava isso acontecer. E a última notícia aí também. Então, assiste o vídeo até o final para vocês saberem sobre tudo que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Nessas duas notícias de duas mulheres aí. Cara, não dá pra acreditar, mas bora lá. É, já se inscreve no canal, pessoal, já deixa o seu like também pra ficar por dentro de todas as notícias e bora pro vídeo. Pessoal, a sétima eliminada do BBB 2022 com 84% dos votos já de Picom respondeu a uma série de perguntas para o site G-Show falando sobre sua participação na casa mais vigiada do país. Sem papas na língua, a Sister debochou de sua eliminação colocando a culpa no quarto Lollipop. Em suma, após deixar o quarto do líder, onde ficou por duas semanas seguidas, a Digital Influencer se conectou aos demais integrantes do cômodo, formando um grupo que tomou o nome do local. Ao ver os seus aliados saindo semana após semanas, ela frisou que seria uma espécie de maldição. A princípio, Jade declarou sua torcida a linda quebrada, frisando sobre toda a caminhada da atriz até o momento. Para a famosa, sua colega merece levar 1 milhão e 500 para casa, já que está jogando muito bem o BBB 2022. É pessoal... A saída de Jade aí do BB 2022 tá dando o que falar, tá dando muita fala, papas na língua aí, vamos dizer assim. Muita gente tá comentando sobre o assunto, então eu quis trazer para vocês aqui também sobre algumas coisas dessa notícia. E bora a última notícia aí que é uma notícia muito triste, a gente já falou aí da Jade Picon e agora infelizmente vamos falar aí de uma notícia de uma garota de 26 anos, pessoal, exatamente isso. Jovem de 26 anos morre após batida entre carro e moto em Tatuí. Veja o vídeo pessoal, espere aí que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Ó, uma jovem de 26 anos morreu depois de se envolver em um acidente de moto no Jardim San Rafael em Tatuí SP. Uma câmera de segurança flagrou a batida. No vídeo é possível ver que a motociclista virou à direita para acessar a rua Antônio Salles e foi atingida por um carro que seguia na via. Com o impacto, a jovem foi arremessada da moto e caiu e não resistiu aos ferimentos. Assista o vídeo. É, pessoal, você viu aí, infelizmente, essa jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, pessoal, infelizmente, ó. A jovem Carolina Silveira Dias ficou internada por dois dias depois disso, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. Pessoal, essa aí foi as notícias de hoje, tá certo? É, já deixa o seu like, se inscreve no canal, vocês viram aí no começo do vídeo a notícia da Jade Picon, aí eliminada aí do, do BBB 2022 e agora infelizmente a notícia da Carolina Silveira Dias, que se acidentou e infelizmente não resistiu aos ferimentos. E... Até o próximo vídeo aqui do canal, já deixa o like, se inscreve, tchau!